Bom pessoal, hoje a gente vai falar do projeto B Aliens, beleza? Um projeto muito bacana pra mostrar pra vocês. E pra iniciar eu já vou deixar aí embaixo pra vocês o link do Telegram do projeto. Tem 1.065 membros, ok? Galera, vale muito a pena entrar no Telegram do projeto pra você já ficar por dentro você já vai entrando aí enquanto você assiste o vídeo já vai entendendo sobre o projeto, lendo, conversando com outros investidores do projeto e tudo mais Também vou deixar pra vocês aí o link aí embaixo do Twitter deles. Vai tá seguindo aí já pra você ficar por dentro de tudo que eles postam aí no Twitter todas as novidades do projeto. Bom, basicamente o projeto, ele migrou da rede ERC pra rede BSC, galera. E a pré-venda aí ocorreu ontem, dia 16, tá? Aqui no horário de Brasil, fechou, galera? Então é muito recente, no momento que eu tô postando o vídeo dia 17. Galera, é o melhor momento pra tá entrando em projeto assim como esse, que tá bem no comecinho, pessoal. Olha só que sensacional, eles captaram 41 BNBs. Vocês têm noção quanto que é 41 BNBs em 48 horas? Foi o segundo melhor projeto aí da Pink Sale, do lançamento, galera, muito top mesmo. Isso já mostra o potencial do projeto, mostra quantas pessoas estão interessadas no projeto. Foi muita venda em pouco tempo. que vocês podem ver também na Pink Sale que tem aqui, todos os selinhos, Safo, Audit, KYC, Docs, a gente vai ver certinho ainda nesse vídeo, assiste até o final. E bom, agora vamos introduzir um pouquinho do projeto pra vocês. Aqui no próprio site tem explicadinho o que é o um projeto. Vamos lá, muito simples, um projeto, como eu falei, da rede IRC20 aí, foi focada pra rede BSC, é um projeto de top token com NFT, onde você pode fazer o merge, fazer stake e farm. Olha só, três coisas muito bacanas. E tudo isso na própria plataforma deles. Eles fizeram tudo por conta, nada aí terceirizado, vamos dizer assim. E eu gosto muito, sério, isso aqui é uma opinião própria minha. Gosto muito de projetos que envolvem token com NFT, porque eu estou muito envolvido na parte de NFT, eu gosto bastante. Então aqui na OpenSea, vocês podem estar tá vendo, eu vou deixar o link para vocês e aí também, aqui está os NFTs da coleção, galera. São 10 NFTs, 50 de cada. Tá? E aqui, basicamente, você já pode estar tá adquirindo. Eu acho que isso agrega muito valor ao projeto. tá por 0,03 Ethereum, são 50 dólares, um valor acessível. E por que, que eu gosto tanto de NFT? Porque ele tem a opção de valorizar, pode estar tá valorizando ao longo do tempo, o projeto dando certo, né vai estar tá valorizando os NFTs com certeza. Então, além de ser muito bonito, né é uma maneira aí de você se expor ao mercado. Além das unidades serem limitadas, tem diversas funções, olha só. Então, como eu falei, são 50 unidades para cada modelo e olha só que bacana. Você pode estar tá colocando os NFTs em stake, como a gente falou, a parte de instank do projeto, e você recebe os tokens deles, que é o token BAP, né? B-A-P, que também se pode usar depois para fusão, que a gente já vai ler aqui. Então, galera, vamos lá. Primeiramente, muito bacana. Eu gosto muito de projeto assim, que você tem a arte. Como eu falei, a arte do NFT pode valorizar. E, além disso, você segurando, holdando e stakeando ali aquela NFT, você ganha tokens com isso. É uma maneira de ter uma renda passiva, uma renda extra, apenas tendo uma arte digital. Já na parte aqui de fusão, basicamente vai permitir que você junte dois NFTs e você vai mesclar então eles e tem um outro NFT, um NFT lendário, que vai fornecer mais recompensa de staking e quanto maior a realidade do NFT, maior a recompensa que ele fornece e é diariamente tá em tokens. Todos os dias ali basicamente você vai estar tá ganhando tokens do projeto apenas por ser holder. Cara, isso é muito bacana e é muito fácil, né? Comprou NFT, stakeou, ganhou. Bom, e o token aqui do Baby Aliens, você pode também tá adquirindo não só ganhando, fazendo stake, mas você pode também ser um investidor, você pode estar tá com comprando aqui na Pancake Swap tem aqui na Poconha também, na Uniswap. Então aqui a Pancake Swap todos vocês já conhecem, é muito fácil de usar. E também aqui na Poconha é muito simples, vocês podem estar tá adquirindo aí, tá bom? Aqui vocês podem ver no momento que eu estou gravando, nas últimas horas do dia, o gráfico está verdinho, teve uma ótima vela aqui de alta, você pode fazer uma análise do gráfico. Se você achar interessante, você pode fazer uma análise gráfica aí, mas a gente pode ver que no momento que eu estou gravando hoje, Tá com uma tendência de subir bem bacana. Aqui a gente tem também um pouquinho da economia do token, né? O supply total é 100 bilhões, galera. 25 bilhões vai para o swap, 10 bilhões para o marketing, 5 bilhões para o time, 45 bilhões de pré-venda e 15 bilhões para staking. Além disso, as taxas aqui, muito importante falar para vocês: não tem taxa na compra, não tem taxa para marketing, não tem taxa de liquidez, não tem taxa de recompensa. As únicas taxas são na venda, né? Onde 4% vai para o marketing, 1% para liquidez e 1% são as recompensas no bar. Aqui também na parte de segurança, como a gente viu na Pink Sale, tem diversos selos de verificação C, auditado, DOCS, SAFO. Então aqui a verificação C vocês podem ver, feita no dia 31 de janeiro agora desse ano, 2023. Auditoria feita aqui pela Audit Ace, tá? Olha só, tudo bonitinho. Smart Contract auditado. A parte do AMA aqui, vocês podem ver, inclusive já tem alguns outros AMAs programados, inclusive num grupo oficial da Pink Sale. E aqui o contrato SAFO, né galera? Que para quem não sabe, basicamente significa que o projeto não pode ser manipulado pelo desenvolvedor para prejudicar os investidores e obter uma vantagem injusta sobre eles. Então, é um selo muito bacana. Dá uma segurança muito boa pra gente investidor. E galera, o projeto tem muito potencial ainda para valorizar, por quê? Porque a gente tá vendo que tá uma volta aqui de uma possível bull run, né? Ou seja, olha só o Bitcoin aqui subindo 10% nos últimos 7 dias. Galera, tendo novamente uma tendência de alta nas grandes criptomoedas, imagina isso afetando esses projetos como o Baby Aliens, Imagina o potencial. Além de que, caso haja um grande volume de compra e venda, vendas, ele pode ser listado aqui no CoinMarketCap, isso dá um boom com certeza no projeto, é muito importante isso acontecer. E também aqui na CoinGecko, galera, se for aqui listado na CoinMarketCap e na CoinGecko é uma coisa muitíssimo ótima para o projeto. Para finalizar galera, aqui o roadmap do projeto para vocês entenderem os próximos passos do projeto, né? Eles criaram um site, implementaram um token, marketing, aí o lançamento, aí ocorrendo aí a fase de venda do NFT, auditoria, tudo mais, tudo isso já tá ok. E está caminhando, né, galera? Os dApps de Marketing NFT, a fusão, design, tudo isso está em desenvolvimento, tá? Olha só esse desenvolvimento. E depois, explodindo, né, eles querem atingir o Top 500 no Core Cap na CoinGecko, fechou? Basicamente, esse foi o projeto de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Estude sobre o projeto, analise muito bem. Todos os links estão aí embaixo. Convido você a estar tá dando uma olhada, fechou? Vou ficando por aqui, galera. Valeu, até a próxima!